Ok, pessoal, bom dia. É, muito obrigado pela presença aí de vocês nesse mais mais um webinar que a DavaSo2 aqui do Brasil está tá realizando. Eu, é, meu nome é João Emílio, eu sou um dos responsáveis por, por, pela equipe de, de arquitetura e soluções da DavaSo2 da Brasil, já né? atende também as contas de, da, da América Latina Central. Eu estou com meu lado aqui. Virtualmente, super especialista. Se apresenta para a gente. Oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Francisco. Também, junto com o João, faço parte do time de arquitetura de soluções e a gente ajuda aqui nossos clientes aqui no Brasil e América Latina. Bacana. Então, alguns recados antes de começar a é, falar um pouco sobre, sobre o tema de hoje. Primeiro, é, os slides vão estar disponíveis para vocês amanhã num e-mail que vai ser enviado para todos né, os participantes a gravação desse desse webinar também vai ser compartilhada talvez não amanhã, mas em breve o é, e, e... que mais aí Chico que a gente precisa lembrar deles é basicamente isso basicamente isso, tá e, caso vocês tenham alguma pergunta para fazer vocês estão no modo é, silencioso. Então, tem no, na, na ferramenta aqui do GoToWebinar uma parte de perguntas e respostas em que a gente vai responder um de nós, quem não estiver apresentando, vai tentar responder as perguntas. Se a gente encontrar uma pergunta que, que faz mais sentido responder ao vivo, a gente pega e pede ao apresentador para tentar responder. Tá? Se por algum motivo a gente não tiver a resposta... <risos> A gente vai voltar para vocês com, com a resposta, ok? Em algum momento. É, bom, é isso. Então, hoje é, nós vamos falar um pouco sobre as novidades do, do API Microgateway, da WSO2, essa é a versão 3.1. É, então, alguma das coisas que que a gente precisa anotar antes de falar das novidades, talvez nem todos conheçam esse produto, né, que é o Micro Gateway. Ele é um produto diferente do Gateway que vem junto com o API Manager, tá? Ele é um é um é um gateway focado nessa nessa nova nova estrutura de arquitetura Cloud Native, tá? Focado para Kubernetes, Docker, tá? ele ele é bem leve. Então ele quando a gente inicia um Microgate, ele sobe em menos de um segundo. Tá? Ele é super voltado ao desenvolvedor, às novas tendências de DevOps. Então tudo pode ser feito com comando line. É, você pode tudo pode ser automatizado com pipeline Jenkins ou, ou outra ferramenta da escolha de vocês. Tá? É, em termos de arquitetura, é, a, a maneira que se faz o deploy do Microgate é a gente chama de descentralizado. O que significa isso? É que numa estrutura é, regular, uma estrutura normal de um API management, geralmente as APIs são disponibilizadas em um gateway centralizado. Né? Então, pode ser um gateway centralizado para a internet e outro para para intranet, é, ou mesmo para as duas coisas, mas você tem aquela figura de um gateway centralizado com. Todas ou quase todas as APIs é, em um gateway. Tá? No caso do microgate, a tendência é que se coloque um microgate por API, é, não necessariamente um microserviço, né, mas uma API com, com alguns recursos ali. Esses recursos podem ser, é, podem apontar para. Vários microserviços, então numa API que tenha três recursos, vamos né, supor, tipo dois GETs e um POST, esses dois GETs podem ser de um microserviço e o um POST de outro microserviço. Você pode fazer uma composição de microserviços numa API utilizando o micro tá Outra coisa é que, como ele é voltado para CloudNative, ele tem que ser muito leve, então ele tem uma imagem Docker bem, bem pequena, o consumo de memória o servidor é baixo também, de, de CPU igualmente, então você precisa de menos de uma CPU, até 250 MB mm de memória, e ele é super independente dos outros componentes. Então, na solução de API Management, é, você tem a figura do Traffic Manager, tem a figura do, do Key Manager, é, do Publisher, da developer Portal. O microgateway ele, ele tem a capacidade de ser depoiado independente dessa, desses outros componentes não quer dizer que você sempre vai fazer isso, pode ser que você faça o deploy de um micro integrado à solução de API Management, para, por exemplo, importar uma API que foi publicada na plataforma de API Management, correto? Então, ele é super flexível, pode rodar, em, já temos rodando em Kubernetes, OpenShift, todas as clouds que são as mais famosas, então, é, ele é bem, bem flexível. Você pode ter uma estratégia de deploy de APIs multi-cloud ou multi-data center. Né? E, e o MicroGate, ele, geralmente, ele, ele é, uma, ele é uma opção muito boa para esse tipo de deploy. Tá? Agora, tecnicamente falando, é, o MicroGate ele é composto por duas, por duas ferramentas assim dizendo por dois componentes. É, o primeiro deles é o toolkit. Essa ferramenta de toolkit é, é, um, é um binário que ajuda é, o desenvolvedor a iniciar um projeto de microgate e a fazer configurações específicas para esse microgate, caso se precise, e fazer o build dele, que é juntar todas essas configurações é, e gerar um, um digamos, um executável. Certo? Esse executável vai rodar no runtime do microgateway. Tá? Esse runtime, em geral, talvez 95% dos casos, vai ser rodando em Docker. Então, a gente tem uma imagem base de Docker para rodar o microgateway. Basta então que, utilizando o toolkit, a gente informe qual é a imagem que ele precisa gerar e depois segue os mecanismos comuns. Então, como vocês podem ver, esses dois juntos formam o microgateway e. Daí, as ferramentas de DevOps podem utilizar o toolkit e as ferramentas de deploy runtime vão usar o, as, as, as imagens geradas na hora de fazer o vídeo, tá? Então, antes da gente falar, é, hoje, assim, apesar do, do tema ser as novidades do Microgate 3.1, é importante alinhar o conhecimento de quem está aqui na, na ligação. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida do do Microgateway, tá? para que aí depois a gente aprofunde um pouco mais sobre as novidades que ele tem uh, nessa versão. Tá? Primeiro lugar, antes de mais nada, para a gente ter um, uma, um entendimento melhor, eu vou mostrar para vocês aqui o, um API Management comum, tá? é o tradicional, é o nosso API Manager 3.1, então nele eu tenho uma ferramenta de publicação de APIs, eu tenho uma ferramenta de exposição de APIs, né, que é o Developer Portal. Então aqui eu posso publicar APIs e é, expor APIs para desenvolvedores. No momento que a gente publica uma API, o que acontece, na verdade, é que é, essa API vai para um gateway, né, que é o gateway centralizado. Nesse caso aqui, vocês vão ver que eu subi o API Manager é, e ele está todo rodando aqui, no, no, numa JVM, certo? Então, está aqui o Publisher, está aqui a Store, essa é uma das maneiras de fazer o deploy do API Manager, que é o que a gente chama de All-in-One. Então, quando eu publico uma API, ele vem para cá, e quando eu chamo uma API, ele também vai entrar no Gateway. Então, eu vou fazer um exemplo aqui dessa API que eu chamei, que é, é um exemplo que vem junto com o API Manager. Isso aqui eu estou falando ainda do API Gateway tradicional. Imagina que eu tenho uma API, uma API de uma aplicação, que é essa de exemplo, e aqui ela tá sem o microgateway, tá sem gateway, perdão. Então, se eu fizer uma chamada, eu não preciso é, de nenhuma autorização, tá vendo? Não tem nenhuma autorização, eu posso fazer a chamada normalmente, né? Isso poderia ter sido feito uma autorização básica ou outra, mas nesse nesse exemplo não tem. Então, quando eu publico essa API, esse endpoint, vocês vão ver no publisher aqui que eu determino qual é o endpoint que a minha API vai chamar quando ela foi executada. E ela publicada, o desenvolvedor que vai consumir vai conseguir fazer essa chamada, né, ele poderia testar aqui com o tryout, mas ele vai fazer essa chamada é, usando a definição Swagger e tudo mais. Tá? Então, para fazer o um exemplo de chamada, é, eu vou usar o Postman. Então, nesse caso, o que eu precisava fazer? Eu preciso gerar um token de acesso, é, chamando o gateway tradicional, eu vou passar credenciais, vou dizer qual o que eu vou usar. Nesse caso aqui, eu estou usando o Brandstite Password, tá? eu vou até mostrar para vocês, ó. eu tenho o Client Credentials aqui, e no bar eu formo o Gantype para ele gerar um token usando o Gantype Caps. Eu vou gerar o token, eu posso copiar esse token e fazer a chamada do API Gator. Primeiro eu vou tirar aqui, só para vocês verem que ele agora está protegido por um Gator tradicional. Tá? Então agora vocês veem que eu não consegui fazer a chamada. Então eu posso colocar uma autorização via bearer token, com o token que eu acabei de gerar. E agora eu posso fazer a chamada corretamente. Essa chamada, como eu disse antes, ela foi para o meu, é, pro meu, pro meu gateway tradicional. Tá? Aqui a gente tem é, um exemplo da maneira que se, que se é, tradicionalmente publica, se atualiza, usando o API Management. Tá? Com o micro gateway, as coisas são um pouquinho diferentes. Deixa eu ver um a informação assim que eu quero mostrar. As coisas são um pouco diferentes. Eu tenho aqui um exemplo para vocês de quick start, tá? É, vocês podem usar essa definição para rodar o MacaData. E eu vou executar aqui alguns comandos, só para vocês verem como ele é, é developer-friendly, assim dizendo. Tá? Então, por exemplo, eu fiz o download do meu microdata e toolkit, eu vou expor é, o caminho do mpath, para poder fazer o comando aqui, né, do microdata e do tool toolkit, tá? não vai fazer nada, só mostrar o help, e para iniciar uma API, um projeto de API, eu executo um comando, que é esse init, é, microdata init, eu passo o nome do projeto que eu estou criando, e digo qual é a a definição do, do swagger o que eu vou utilizar. Eu vou dar aqui esse comando. Ele vai na internet, o ele vai buscar? Ele vai importar essa definição aqui de swagger que vocês estão vendo. Aqui está difícil de ler, mas é uma definição swagger que está na internet e tudo mais. Então, é, quando eu faço isso ele importa para cria para mim um projeto onde a minha definição suéria é exatamente aquilo que a gente acabou de importar. Então, eu vou formatar esse documento, vocês verem. A minha definição de API está importada e pronto. É, não tem muito mais que eu preciso fazer. A próxima atividade que eu preciso fazer é, é fazer o build disso, né, que ele vai gerar uma imagem dela. Eu não vou rodar para não... É, para não demorar aqui na nossa demo, porque ela não é o objetivo de hoje, mas vocês vão poder ver, eu virei aqui uma imagem é, PetStore, e ela está aqui, tem duas imagens, que eu vou usar mais para frente, mas eu tenho duas imagens e eu posso rodar essa imagem com o comando do docker naturalmente. Né? Então, se eu der um PS aqui, ela já está rodando, 90 e 90, está aqui o meu PetStore rodando. Bacana. É, se eu fizer agora, se eu quiser fazer uma chamada, a API que foi publicada por esse exemplo, o store, sem um gateway, né, eu posso fazer a chamada naturalmente, não tem autorização, Sim. certo? É, e com o micro que já está levantado, eu posso fazer a chamada do, do, é, do endpoint, usando o meu microdate. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu criei uma API key, também isso está na, na documentação, que está no Start, Ele vai gerar, você consegue gerar uma API key, isso é um outro detalhe que faz parte da nossa apresentação hoje. E eu coloco aqui qual é a API key que ele vai utilizar, e agora eu posso fazer a chamada da, é, do endpoint usando o, o microdate. Então, está aqui a porta que a gente está utilizando, é em torno 95. Bacana. Então, basicamente é isso, né? são as diferenças entre o NetoGator e o data. E agora eu vou passar a palavra para o Chico para ele continuar com, com as novidades, né? que é o, o motivo de vocês estarem aqui hoje. Né? A pegar tá o controle. Chico. Só um minuto. Então, vamos lá. Então Tá vendo minha tela aí, João? Deixa eu ver. Sim, pode começar. Então, vamos lá, pessoal. Então, depois dessa introdução que o João fez para a gente do Micro Gateway, de uma forma geral, é, aqui a gente vai passar um pouco sobre as novidades que a gente teve com, a, com o lançamento da versão do Micro Gateway 3.1. Então, aqui, de uma forma geral, seriam essas as novidades que a gente tem. A primeira delas seria o suporte a GRPC. Então, agora, com o micro Gator, e a gente pode expor serviços, é, serviços de GRPC no nosso gateway, A gente vai mostrar um pouco mais a respeito disso. Agora, é, a gente teve um, um, um gran, grandes melhorias na parte de ob observabilidade. Então, agora, a gente está suportando todos os três pilares de observabilidade. Então, a gente vai passar um bocado com relação a isso, que para esse é, como é um gate projetado para ambientes mais de microservices, então a gente precisa ter bastante foco em observabilidade, é, tracing, etc., uma vez que a gente tem esse ambiente bem distribuído. É, uma novidade bem legal que a gente teve foi o suporte a múltiplos emissores, JWT. É, nas primeiras versões, a gente só suportava... É, tokens JWT emitidos pelo próprio API Manager ou pelo Identity Server. A partir dessa versão, a gente suporta é, tokens JWTs que são emitidos por outros IDPs. A gente introduziu também o Policy Hub. Então, para quem está familiarizado com a linguagem balerina, que é o, a linguagem que a gente utiliza no micro-gateway, é, ele tem uma central, que é o Ballerina Central. A gente tem algumas bibliotecas que a gente pode utilizar. E agora a gente introduziu o conceito de Policy Hub, que seria um local central onde a gente pode armazenar transformações que eu posso reusar nos nossos microgators. A gente vai mostrar um pouco mais disso à frente. E um ponto bem legal é que agora a gente tem suporte a Java para a criação dos interceptos. Então, os interceptos nas primeiras versões, a gente suportava apenas a balerina para a criação dessas, desses interceptos, Agora a gente é, dá suporte a Java para isso. E também integração com servidores alf 2 externos. Então, da mesma forma que a gente tinha, é, era limitado apenas ao, ao servidor ALF da WSO2, da Identity Server. Agora a gente suporta qualquer é, servidor ALF2 externo desde que ele provenha os endpoints padrão do, do protocolo OAuth, como, por exemplo, o token introspection. Então, agora a gente tem suporte a isso. E a gente pode combinar diversos níveis de segurança, tanto transporte como aplicação. Isso é bem legal. E como o João falou, agora no próprio API microgate, a gente pode emitir API keys. Então, a gente tem um security token service, que pelo próprio uh, microgate, a gente consegue emitir o que a gente chama de API Keys, ok? Então, agora vamos passar um pouco mais a fundo né, nessas novidades. É, antes de mais nada, é, essas são as ferramentas que a gente utilizou nessas nas demos que a gente vai mostrar, então, caso vocês queiram utilizar isso, o código que a gente usou também vai estar no, no GitHub, no final da apresentação vai ter o link do pro projeto do GitHub. A gente utilizou, como o João já mostrou, aí, o API Manager 3.1.0. Então, ele mostrou aí o nosso Publisher e o Store para a gente publicar e consumir APIs. É, a gente vai precisar também do WC2 API MicroGate 3.1.0. Como bem explicado pelo João, a gente precisa do Toolkit para fazer inicialização e build do projeto e o runtime para que a gente possa executar esse gateway. Para algumas coisas, a gente está utilizando o Docker for, the, for Desktop para fazer o deploy de algumas imagens docker que a gente está utilizando, e também do Kubernetes para algumas coisas que a gente fez o deploy aqui para a demo. Né? Então, para a parte de observabilidade, o que, é que a gente vai utilizar? Prometheus e Grafana, então, para métricas, e visualização dessas métricas, e o Jagger para a Distributed Tracing. É, a gente vai usar o Kibana para para exemplificar o consumo de tokens emitidos por outros IDPs, uhum. o VS Code para exibir o código e algumas coisas que são padrão do Java, né, que seria o Java JDK 1.8, o Maven para Build, o cão o JQ, o Postma, para que a gente possa consumir essas APIs. Então, vamos lá. Primeiro ponto, é, suporte a GRPC. Então, agora, com essa versão, nova versão do Micro Gateway, a gente pode expor serviços de GRPC como APIs uh, no Microgate. Né? Então, uh, primeiramente, o GRPC é um framework GRPC da Google, então, ele é um framework GRPC de, de alta performance, que roda em cima do, de HTTP 2.0, então, daí a gente já tem uma alta performance. E um ponto principal é que ele faz a, a, a, o transporte de dados binários. Né? Então, para isso, ele faz uso do protobuf. Então, ele utiliza a, a linguagem protobuf para definição da interface dos serviços, a, a IDL como IDL. Então, lembra muito o que a gente tinha antes lá em Corba, é, Java, RMI. Então, a partir desse, dessa definição do protobuf, onde a gente define é, o serviço, quais os métodos que vão estar expostos nesse serviço, a estrutura dos payloads que vão ser trafegados, a gente pode gerar tanto o cliente quanto o servidor a partir dessa definição protobuf. E um ponto bem interessante do GRPC é que a gente pode ter o cliente e o servidor é, construídos com linguagens diferentes. Então, eu posso ter o meu servidor é, GRPC executando em C++ e ter o meu cliente lá rodando em Go ou Java. Então, isso é bem legal que dá essa questão de interoperabilidade. E tem sido um protocolo, um, um, uma ferramenta bastante utilizada, principalmente para comunicação intra-serviços, né? então uma vez que a gente precisa ter alta performance na comunicação entre os microservices, então o GRPC é uma boa ferramenta para ser utilizada para isso por conta do tráfego de dados binários. né? Então, é... por que que a gente precisa de um gateway para expor serviços de RPC? É, como eu comentei agora, é, ele facilita bastante para a gente esses aspectos de troca de mensagem, então facilita a independência de cliente, servidor, mas quando a gente envolve alguns aspectos como ah, eu quero aplicar políticas de throttling na, na minha, no meu serviço de RPC, eu quero aplicar políticas de segurança no meu de RPC, se a gente começar a introduzir esses aspectos, a vida do desenvolvedor desse serviço vai, vai começar a ficar bastante complicada. Então, a ideia do Microgate é que a gente exponha esses serviços, mas a gente tire toda essa responsabilidade do desenvolvedor do serviço e passe isso tudo para o Microgate, ok? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente expõe esses, uh, esses serviços de GRPC no micro é, Como o João mostrou no exemplo passado, para APIs REST, a gente utiliza definições Swagger para criar esses, esses micro lá no criar aplicações micro -gater. No caso do GRPC, a gente vai utilizar o protobuf, que é a linguagem de definição do serviço de GRPC. Para isso, a WC2 desenvolveu algumas extensões do protobuf pré-definidas, para que a gente possa fazer as configurações do gateway. Okay? Então, a gente vai ter extensões disponíveis para definir qual endpoint de produção e sandbox do serviço de RPC, definir qual esquema de aut autenticação que esse serviço vai utilizar, é, definir os escopos para autorização de uso desses, desses serviços de RPC e também a gente pode definir política de, para limite de uso, na parte de throttling, de uma forma que a gente possa para garantir a segurança desses serviços de RPC. Então, vamos passar um pouco mais a fundo por isso. Então, para a autenticação, é, a gente pode utilizar as, as extensões da WSA2 é, Protobuf para que a gente possa definir o esquema de autenticação que vai ser utilizado nesse, nessa API de RPC. Então, aqui no caso, a gente suporta quatro tipos de autenticação no Microgateway, que seria o token JWT, que seria o token autocontido, então, o próprio gate consegue validar esse token. A gente suporta também tokens OAuth 2. Nesse caso, o microgate vai precisar se comunicar com o OAuth server para fazer a validação desse token, o que a gente chama de token opaco. E suporta também a autenticação basic. Então, no caso, a gente vai ter que passar o header de basic authorization com usuário e senha para fazer a chamada de serviço, ou API keys, que é uma espécie de JWT, mas que é bem mais simples de utilizar. Que a gente também pode emitir pelo Microgate. E aqui é, seria uma é, definição do serviço de RPC, no caso a gente tem esse Greeting Service, e ele tem um único método, um único procedimento, que seria o Say Hello. E aqui a gente está definindo qual o endpoint de produção. Então, quando a gente fizer a chamada a nossa API no Microgate, ele vai fazer o direcionamento dessa chamada para esse endpoint. E aqui a gente tem as opções de segurança que a gente pode aplicar a esse serviço GRPC. Que no caso a gente está aplicando duas, então JWT ou BASIC. Então, o um ponto interessante é que a gente pode aplicar mais de uma. Então, eu posso ter clientes que estão se autenticando com JWT, outros que estão se autenticando com BASIC authentication no mesmo serviço GRPC exposto. Okay? Para a parte de autorização, a gente vai utilizar, como a gente utiliza em APIs REST, a parte de escopos. Então a gente pode definir que escopos vão estar disponíveis para cada uh, para cada método que a gente tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois métodos no meu serviço gRPC, na minha definição. A gente tem o say hello, que nesse caso não não precisa de escopo nenhum para fazer a chamada dele, mas no say hello with scopes, a gente tem essa extensão wso 2scopes e a gente define quais os escopos que são que são necessários para fazer a chamada desse desse método GRPC. De então, no momento que a gente for fazer a geração do token, a gente precisa solicitar um token com esses escopos, e aí é, é, o, o IDP vai gerar o token de acordo com os escopos e também as permissões do usuário que solicitou isso. E um ponto bem legal é a parte de throttling. Né? Então, throttling, a gente vai poder definir níveis de, de limite de uso para cada serviço, a gente pode demitir, é, definir limites de uso tanto a nível de serviço, que seria o um nível global, que seria compartilhado entre, entre todos os métodos do nosso serviço de RPC, como a gente pode definir um limite de uso por método. Então, cada método vai ter sua respectiva cota. Então, aqui a gente tem exemplos. Então, aqui eu tenho a opção WSA2 Throttling Tier. E aqui eu defino o nome da, da cota, que seria 15 por minuto. Nesse caso, essa opção aqui está global. Então, vai valer para todos os métodos que a gente tem dentro do nosso serviço de RPC. E aqui, eu tenho a opção de definir o Throttling Tier para um método específico. Aqui, no caso, está 3 por minuto. Okay? Então, é bem simples de ler. Então, vamos para a nossa demo. Okay? Então, para essa demo, eu vou utilizar um serviço de RPC uh, de Hello World. É, no link, a gente vai ter no, no PPT o link para esse serviço. ok? Então, primeiro de tudo, como o João havia mencionado, eu vou criar um projeto novo, init. vou chamar Hello GRPC, então agora eu tenho um projeto iniciado, então se eu der aqui um tree, Hello GRPC, a gente consegue ver a estrutura dele, então tem a parte de API Definitions, onde a gente colocaria as definições Swagger, no nosso caso a gente vai trabalhar com o GRPC Definitions, ok? Então, para fazer esse trabalho, eu vou fazer aqui no Visual Studio Code, que está aberto naquele mesmo folder. Então aqui ele tem aqui o Hello GRPC. Então o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma é, colocar a extensão, do, a definição do meu serviço GRPC aqui nessa pasta. Então eu preciso primeiramente criar um subfolder, eu vou criar aqui Hello World. E vou copiar esse, esse, essa definição que eu já tenho aqui aberto. Vou colocar aqui na pasta de. Hello World. Então aqui a gente tem é, nosso serviço, então os pontos principais que a gente tem. Aqui a gente tem um import, para que a gente possa fazer o uso das, ah, das, das extensões da WSO2, extensões de RPC. A gente tem a definição do serviço, Hello World, e aqui a gente está definindo qual é o production endpoint que vai ser localhost 50.051. E como ah, método de segurança a gente vai utilizar o API key. Okay? Então, uma vez feito isso, o que, é que a gente tem que fazer? Tem que fazer o build do projeto. Então, vou fazer microgw build pelo gRPC. Então, ele vai fazer o build do projeto e vai gerar um binário aqui para a gente, para que a gente possa executar com o gateway. Então, aqui na, na direita, a gente tem dois artefatos rodando. Um é o servidor gRPC, então ele está rodando aqui na porta 5051. E eu tenho aqui uma aplicação cliente que ele passa três parâmetros. Um é a palavra que eu quero que ele responda, o servidor responda, fazendo o append do hello. O segundo parâmetro seria o token. E o terceiro parâmetro seria a porta onde o servidor está rodando. Eu vou fazer um teste aqui, primeiramente, chamando o servidor é, diretamente aqui. Então, eu vou... Hello, world. Então, a gente vê aqui que tem um output, hello, world. E eu vou colocar aqui, é, por exemplo sem token. Aqui eu tenho um parâmetro do token, mas para esse servidor aqui ele é indiferente porque ele não faz uso do, do token. Né? Então agora eu vou fazer a chamada desse serviço agora no, no gateway que está sendo tá sendo feito o build nesse momento. Quando ele executar, ele vai rodar na porta 9090. Okay? Então, a máquina está um pouco lenta quando estou no GoToMeeting. Ele está gerando agora os executáveis e gerou esse... Jar. Então, uma vez que eu tenho esse jar pronto, a gente pode utilizar o gateway, que seria o binário, para executar o, o micro gateway que a gente fez o build. Então, agora a gente tem o nosso gateway rodando. Então, ele vai rodar na porta 9090. Um ponto que a gente mencionou foi que, na nossa definição, é, a gente vai utilizar o API key como método de segurança, como esquema de segurança. No micro e agora a gente tem um novo, a gente tem esse endpoint de API key, que a gente pode gerar uma chave de API que a gente pode fazer uso nas chamadas dos nossos gators, okay? das nossas APIs. Então ele basicamente espera um, um basic authentication, então a gente precisa fazer essas configurações, então, eu não vou passar por isso, mas eu vou gerar um novo API key. Vou copiar aqui. E vou agora na minha linha de comando... Vou definir essa variável token com o token que a gente acabou de gerar, okay. Então agora vamos fazer a chamada do nosso gateway. Vou chamar agora aqui. Token. Então tá aí. Agora a gente fez a chamada do mesmo serviço de RPC, só que agora exposto pelo uh, microgator. Um ponto interessante aqui, até para a gente ver que ele está passando pelo gate, eu vou colocar um S aqui para ele gerar um token inválido, e a gente vai ver que ele vai responder com um erro. Então, tá aí. Então, a gente tem agora um serviço GRPC é, é, exposto pelo microgate, que a gente não vai passar em muitos detalhes, mas a gente tem um webinar que vocês podem dar uma olhada no nosso site de, de, dos webinars gravados, nosso time de produto fez. Que foi bem detalhado sobre essa parte de GRPC no Microgate. Então, vale, vale bem a pena é, dar uma olhada lá. Beleza? Então, vamos prosseguir. Um outro ponto que a gente teve de bastante melhorias na versão 3.1.0 é na parte de observabilidade. Okay? Então, como eu havia mencionado no início, agora a gente suporta todos os três pilares de observabilidade que seriam logs. É, métricas e trace. Então, a gente precisa de logs para ver o que está acontecendo, erros, etc. As métricas são bem importantes para a gente saber como é que está o nível de uso dos, dos containers, quantidade de requests, é, é, tempo de resposta dessas requests. Então, isso é bem importante. E, principalmente, e também bem importante, seria a parte de tracing, que a gente consegue ver todo o fluxo dessa mensagem em todos os microserviços. Isso é bem importante, que a gente vai estar se comunicando com diversos microserviços, então fica bem difícil da gente rastrear o fluxo dessa mensagem e descobrir erros. Utilizando uma ferramenta de open tracing, a gente consegue facilitar facilita a nossa vida nesse, na resolução desse tipo de problemas. O microgateway ou padrão, suporta para métricas o Prometheus e a gente já tem um dashboard do Grafana pronto para uso. E para tracing, ele suporta uh, o Jagger e o Zipkin. Na verdade, ele suporta o OpenTrace, então qualquer ferramenta que, que uh, implemente a especificação do OpenTrace a gente vai poder utilizar com o Microgate. Okay? Então vamos lá. Uh, observabilidade com Prometheus e Grafana. Antes de tudo, eu vou aqui subir um outro gateway. Uh, aquele mesmo projeto que o João mostrou para a gente: o PetStore. E vou fazer algumas chamadas aqui. Então aqui estou fazendo a chamada de uma API exposta aqui no MicroGateway. E vamos lá. Então, para que a gente possa fazer o uso do Prometheus no MicroGateway, ele vem com, com suporte nativo. Então, o que é que a gente precisa fazer? No microgw.conf, que seria o arquivo de configuração do runtime, a gente define essa seção, que é um tomel, notificando que ele está habilitado que o repórter vai ser o Prometheus e aqui a gente menciona quais as portas que a gente vai expor no micro no, no gateway para que o Prometheus possa fazer o scrapping dessas métricas okay? e para a parte de Open Tracing é basicamente habilitar aqui o Tracing aqui eu estou dizendo que é o Jagger e qual a porta que ele vai se comunicar com o Jagger para fazer o envio dessas mensagens okay? então vamos lá Primeiro ponto, é, Prometheus. Então aqui eu tenho esse Prometheus aqui rodando. Então, para rodar o Prometheus e o Grafana, isso aqui vai estar no GitHub para vocês, é, eu criei, a gente criou um, um YAML do, do Kubernetes. Então aqui ele vai subir o um serviço do Grafana, então aqui ele tem um data source apontando para o nosso serviço do Prometheus. E aqui a gente tem o Prometheus, que está fazendo o scrapping na nossa máquina local, na porta 9797 e 8080, que são aquelas portas que a gente expôs é, lá no arquivo do microgateway.conf. Okay? Então aqui no Prometheus, aqui a gente consegue ver que ele já tem todas as métricas que estão sendo expostas pelo microgateway. Então vou colocar um aqui, por exemplo, a gente consegue ver alguns gráficos. E aqui no status, nos targets, a gente consegue ver que ele está apontando para o nosso target local. que o host.doc é ponto interna, porque ele está acessando a máquina host do, do doc. Okay? Para a parte do Grafana, então, uma vez que a gente tem esses dados expostos no Prometheus, a gente pode utilizar o Grafana para expor esses dados com dashboards bem bacanas. Então, vai dar uma visão bem legal para a gente de qual é o estado dos nossos gates. Né? Então, aqui a gente consegue ver que tem uma instância app, está rodando há dois minutos, que eu acabei de subir, há né? pouco tempo. A gente consegue ver uso de memória, CPU, garbage collection, threads. É, e a gente consegue ver também a questão de chamadas HTTP. né? Consegue ver o tempo de resposta das chamadas que a gente teve. Consegue ver o throughput, é, o tempo de resposta médio, é, o tempo de resposta que ele teve para a parte dos filtros, que ele tem alguns filtros que ele utiliza e os serviços principais que estão sendo utilizados dentro desse gateway. E o ponto bem legal é que para gerar esse dashboard, basicamente eu precisei importar esse dashboard pronto aqui do da wso 2 Então, é algo bem simples, precisei basicamente fazer um import e definir qual a URL do Grafana. Foi isso aqui que eu precisei fazer. Então, bem simples e, e rápido de forma tranquila e nativa, não precisa codificar nada para isso. Outro ponto interessante é a parte do Jagger. né? Então, é, com, a, com essa introdução do, do Open Trace, então agora a gente consegue ver aqui todas as chamadas que a gente fez dentro desse do microgateway, então nos últimos na última hora. Então aqui eu consigo ver e tem A rastreabilidade de tudo que aconteceu dentro do gateway, então dessa forma a gente consegue identificar de uma maneira mais fácil onde, por exemplo, está um gargalo na chamada em que ponto está sendo mais lento, etc. Então isso é bem legal. Então aqui a gente consegue ter o tracing também do, das chamadas de RPC que eu havia feito. Então aqui só tem um que eu fiz na última hora, então que deu um erro. Então é, essa aqui é bem interessante então, para ajudar no nossa monitoramento dos nossos microserviços, okay. Vamos partir para o próximo item. Seria a parte de Java interceptos. Então, como eu havia mencionado, a parte de interceptos é bem importante para a nossa solução de API Gateway. Uma vez que a gente possa manipular as requests e responses que estão trafegando dentro do Gateway. E por padrão, por padrão digo, nas versões anteriores, a gente suportava a criação desses interceptos apenas com a linguagem balerina. Então, aqui a gente tem um exemplo de como é um exemplo de um intercepto para isso. Então, seria basicamente criar uma função e definir o que vai ser feito. E no SWAG a gente define que vai usar essa função como intercepto. Quando a gente está falando de Java, a gente vai precisar criar um projeto Maven. A gente vai precisar importar uma dependência no Maven. e é implementar essa interface intercepto. Nela ela vai ter os métodos que a gente vai utilizar caso a gente queira modificar request ou response. E no nosso SWAG, aqui, vai utilizar o intercepto. Okay? Então vamos lá para um exemplo do nosso intercepto. Vou utilizar essa mesma API. Então qual é a ideia desse intercepto? Além do token JWT para ter mais segurança, a gente quer que seja passado um novo, um, novo, um novo header, que é o XAPI Key. Se esse header não for passado, a gente não vai permitir a request passar adiante no, no gateway. Okay? Então, para isso, a gente criou um, um Java Interceptor, que está nesse projeto. Bem simples. Então, aqui, como havia comentado, a gente está implementando essa interface, Interceptor, Aqui no intercept, a gente quer interceptar apenas a, a request, então o intercept response está somente return true. E no intercept request a gente verifica se tem um header xapi key. Se tiver, a gente é, deixa passar, se não a gente responde com 400 e falso, okay? é, A gente faz o build desse projeto, ele vai gerar um jar e a gente pode jogar ele nesse diretório lib, ok? E na nossa API definition, a gente pode definir aqui no get, vou copiar aqui. Eu defino que ele vai utilizar para esse recurso esse intercepto. Okay? Então eu vou agora fazer o build bem rápido. Então, enquanto ele faz o build aqui, é, sobre os interceptos, a gente pode ter interceptos tanto a nível de recurso, então aqui esse interceptor vai ser aplicado apenas para esse recurso, é, barra pet barra find, barra status, como a gente pode ter interceptors a nível do da API como um todo, ok? Então, o que é que vai acontecer? E eu posso ter as duas em conjunto. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Vamos dizer que eu, te, que eu tivesse um outro interceptor aqui a nível de serviço, interceptor 2. O que vai acontecer em request é o seguinte, ele vai primeiro executar o intercepto que está a nível de API e quando passar para o recurso, ele vai executar o intercepto do recurso. Então, ele vem primeiro API, recurso. No caso, se for um intercepto de response, ele vai fazer o inverso. Ele vai primeiro executar o intercepto de response do recurso e depois o intercepto de response da API a gente consegue fazer esse alinhamento de ok? então vamos aguardar aqui só ele terminar o build está gerando executável então vamos agora executar novamente nosso Pet store gateway está rodando. beleza, então vamos novamente chamar a nossa API e ver se ele fez a chamada do, do intercepto opa legal, então a gente não está fazendo a chamada está fazendo a chamada da API mas nós estamos passando aquele header de xAPI key então ele respondeu conforme a gente tinha feito a codificação, né com bad request e o payload que a gente definiu no nosso interceptor legal, então aqui nos headers eu vou habilitar aqui o xAPI key passando qualquer valor, a gente não está verificando o valor, apenas se existe vou fazer a chamada e está lá, então agora a gente tem a nossa API também como intercepta para fazer manipulações. E esse intercepta a gente pode fazer manipulações desse tipo de header ou até mesmo alterar os payloads caso necessário. Então é isso. Vou passar a bola aqui para o João. Ele vai falar um pouco do Policy Hub. Deixa eu pegar aqui apresentar. É muito bacana Chico, esse, eu canso de ver essa apresentação, porque esse, essas coisas são super importantes, é, não só para os microserviços, os endpoints, mas também para os gateways, né, para você é. ter uma visibilidade completa. Porque muitos problemas que acontecem né, na parte de observabilidade são relacionados com os endpoints, então eles são principalmente eles que devem ser observados, mas os gateways também têm uma parte que que deve ser observada e monitorada e com com esse acesso nativo que, que a demonstradora criou vai assim, vai facilitar bastante a vida das equipes de desenvolvimento e, e monitoração operações. Sim. Então, com, com relação a, ao Policy Hub é é uma é uma maneira é, alternativa de fazer o que o, o Chico mostrou para a gente ainda há pouco, do Java Interceptors. Tá? Além do Java Interceptors, tem os Balerina Interceptors. Então, o Policy Hub, na verdade, é um, é um é, repositório central de políticas de, de Interceptors. Tá? Além de ter outros conectores da linguagem balerina, você também pode publicar é, é, políticas de, de, de, de Interceptor no Baladinha Centro, tá? E, e assim a gente pode compartilhar, não só dentro da empresa, mas também fora, com a comunidade, algumas alguns interceptos que, que podem fazer sentido para a comunidade de desenvolvimento também, não só é, uma coisa local. Então, pode ter um, um número variado de, de políticas que, que são comuns e aí, em vez da gente implementar isso todas as vezes, é, o desenvolvedor pode compartilhar isso no Balerina Centro. É, dentro do Balerina Centro você vai poder fazer consultas e tudo mais para já existe o que você quer fazer e se não existe você vai ter a liberdade de criar o seu próprio certo tá? A diferença é que na hora de fazer aquela configuração que o Francisco mostrou onde ele informa a classe Java ou ele informaria o método Balerina, é, aqui a gente vai informar o é, é, o link para onde está a política de de, de interceptor no teu suelo tá? então vou mostrar aqui rapidamente é uma coisa bem simples para a gente ver primeiro esse aqui é o balerina Central. tá aqui você vai poder procurar é, os interceptos que, que existem já além de outras coisas relacionadas à linguagem de balerina e aqui tem uma documentação da da 2 para explicar como como funciona o policy hub e tudo mais, tá? e como você faz para criar um interceptor em Baleina e publicar no Baleina Central como sendo uma, um interceptor público, certo? Então aqui tem todos os detalhes de como você pode fazer isso, tá? Eu estou usando para esse exemplo... O mesmo, a mesma API que eu estava usando antes, né, que é essa App Store. Deixa é, e a única diferença que tem entre o, o Microgate original e esse agora aqui, que tem o um Interceptor utilizando o Policy Hub, é uma extensão do, do OpenAPI, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos comparar com várias solicitudes Aqui, A única diferença que tem é isso daqui, tá? Onde é, no meu OpenAPI, na especificação do OpenAPI, eu adiciono essa extensão, que é Excel Request para para a API inteira, e eu informo o endereço do meu do meu interceptor dentro do ballerina Central. Tá? Então ele vai fazer exatamente o que o, o Francisco mostrou para vocês, é, utilizando Java certo que é aquele header que tem aqui então Quando é, a gente executar a API, esse intercepto já vai ter sido é, agregado ao Microgate, ele não vai consultar a internet toda vez que, que precisar executar, então ele já vai ter baixado as definições e vai estar totalmente é, já autocontido o Microgate, então vai precisar fazer acesso à internet. E eu publiquei um novo uma nova instância do Docker com essa definição nova. Então, aqui está na porta 92.95, né? que é a versão 1.0.1. A versão 1.0.0 é a que não tem a política de Intercept. A versão 1.0.1, que está na porta 92.95, é a que tem o Intercept. Então, eu vou rodar agora no post, para vocês verem. É, se eu executar essa operação com vou é, tirar aqui o header para ele falhar certo? E fazer uma chamada do meu microlater nesse header report exatamente o comportamento então se eu colocar o um header agora eu vou conseguir fazer a chamada também então isso é, eu vejo um, um, um sem número de de utilidades para esse repositório, inclusive, é, para o futuro seria muito interessante ter, como, se, como a gente tem nos, nos repositórios DOTS, né os registros Docker local, locais dentro das empresas, ter é, interceptores também locais dentro das empresas para algum tipo de, de intercepto específico, de auditoria. De, até mesmo para facilitar essas integrações com outros produtos, enfim. Então, tem uma série de, de, de funcionalidades promissoras para esse policy hub. Tá? Então, eu vou passar de volta agora para o Francisco, para ele fazer, acho que, a última apresentação, né, Francisco? Exato. Deixa eu colocar como apresentador. Uhum. Então, vamos lá. Para a nossa última demo, a gente vai falar um pouco do suporte a múltiplos emissores, uh, issuers de JWT uh, no Microgate. Okay? Então, é, em organização em geral, geralmente a gente pode ter é, organizações com múltiplos servidores de autenticação. Né? Então, no, é, como havia mencionado nas versões iniciais, a gente suportava apenas tokens JWT, ou alfa suportados apenas, é, emitidos pelo Identity Server, WC2 Identity Server, o, o, o API Manager, mas com essa versão agora a gente su tem suporte para múltiplos JWT e Então, a gente precisa fazer umas configurações no microgator.conf, aquele mesmo arquivo de configuração que eu havia mencionado, e fazer o um import da chave pública para que a gente possa fazer a decriptação do do token JWT. Né? Então, com isso, a gente pode declarar N emissores de JWT. Então, por exemplo, eu posso ter o meu microgate rodando e o token sendo gerado, por exemplo, pelo Octa, ou pelo AlphaZero, ou pelo KeyClock. No exemplo que eu vou mostrar hoje, a gente vai é, gerar um token JWT com KeyClock e vai consumir uma API utilizando esse token no micro ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto é a configuração. Né? Então aqui no microgator.conf, a gente tem, é um arquivo Tommel, né? Então quando a gente tem esse duplo cochete é um array, né? então aqui eu tenho dois JWT Config. O primeiro se diz, é, refer, faz referência a tokens gerados pelo API Gator, pelo WS2 API Gator, no caso vai utilizar o Identity Server por debaixo dos panos. E aqui eu. Configurei um novo para aceitar tokens gerados pelo Kicklock. Então aqui eu tive que configurar o issuer, o audience desse token, o, o alias do certificado que eu tive que importar dentro do, do client trust store, do, do gateway, e se ele vai validar a subscrição ou não. No caso aqui eu coloquei false. Okay. Então aqui eu tenho um, um Keycloak rodando localmente. Opa. Para exemplificar aqui. E aqui eu criei um Helm e tem um client que é esse mgw, que é o que a gente vai utilizar para fazer a chamada e geração dos tokens. Okay? Então, aqui vamos voltar para a nossa API de Pet Store. Então, aqui é só para mostrar: eu tenho esse token que eu já estava utilizando. Vou aqui no jwt.io e no decode a gente consegue ver aquelas informações que tinha no jwt-config o audience. É, e o issuer. Então aqui a gente vê que bate com as configurações que a gente tem lá no microgator.conf. Aqui no Postman também eu tenho um exemplo de como gerar um token é, pelo Keycloak. Então aqui eu tenho um endpoint do Keycloak para a geração do token. Eu vou fazer aqui uma chamada. Ele gerou um novo token. E vou utilizar ele aqui no nosso... no nosso chamado de API no microgator e tá lá. Então agora a gente tem o nosso microgateway respondendo a nossa API e aceitando tokens tanto do API Manager quanto do Keycloak. Se a gente pegar esse token e colocar aqui no jwt.io, a gente pode ver aquelas informações que a gente configurou lá no no microgateway.conf, que seria o issuer e o audience. Então aqui tá batendo com o que a gente tinha é, configurado aqui no microgateway.com E esse keyclock 2 é o nome do alias que eu utilizei para importar o certificado dentro do microgateway okay? Bem tranquilo. Então, seria isso que a gente tente, teria para mostrar. Então, se a gente tem perguntas, a gente pode falar. E aqui são os links é, onde a gente, você pode encontrar o download do microgateway é o Slack Channel do, do, do time de produtos, lá do API Manager. Então, você tem em contato com o pessoal da engenharia, tá? faz parte desse, desse Slack, então é bem legal para tirar dúvidas. A gente tem o nosso Slack aqui de Latam, então está sendo bem legal. A gente tem mais de 200 membros e é bem legal ver a interação de todo mundo se ajudando lá. E aqui a gente tem o, o, o repositório Git, com os exemplos que a gente fez nesse webinar. E o LinkedIn do nosso grupo lá no. O link do nosso grupo no LinkedIn. Okay? Então, vamos lá. João, a gente tem alguma pergunta? Hein? Não, não sei se. Opa, acabou de botar aqui uma pergunta. Sim, amanhã nós vamos disponibilizar. Vamos enviar um e-mail para os participantes com, com os slides e algumas, assim, algumas informações extras para vocês. tá Eu, Ricardo Medeiros que perguntou. Então, acho que é isso. Né? Como, fun Como funciona o licenciamento da ferramenta? Quer responder? Bom, é, Ricardo, para o licenciamento do, do microgateway, ele é diferenciado com relação ao que a gente tem padrão no, no API. É, por padrão, a gente tem um licenciamento por cores. No caso do micro gateway, como é voltado mais para esses deployment de microserviços, o licenciamento dele é por cotas de uso. Então, a gente tem a gente define, define faixas de uso e dependendo da faixa que você se encaixa, a gente tem um preço de licenciamento. Então, à medida que você vai aumentando a quantidade de uso, aí o, o valor do licenciamento aumenta. Sim, e para quem já tem o API Manager, é, é uma subscrição do API Manager, qualquer versão, você pode usar até 10 milhões de chamadas gratuitamente com suporte. Então, isso é uma, isso é uma vantagem bem bacana para os, os clientes existentes na plataforma. Sim, a versão é open source, ela está no GitHub. É, você também pode fazer o uso do, das imagens Docker. E a pergunta foi, tem alguma versão Open Source? Então, a versão Open Source você pode usar à vontade. É, basta ler os nossos, nossos termos de, de licença e acordos, mas se você estiver de acordo com todas essas integrações, podem, pode usar é, de modo Open Source sem subscrição. Como a integração. O Michael perguntou como funciona a integração com o Identity Server. É, no caso do do Microgateway, também lá no Microgator.conf, a gente tem uma seção do Key Manager, então onde a gente pode definir se ele vai fazer uso de um Key Manager é, externo ou não. Então, aqui no caso a gente está usando como falso, então ele vai fazer a validação. É, toda internamente, através de tokens autocontidos, JWT. E mais aqui a gente pode fazer a configuração do Key Manager. Tá? Então a gente precisa especificar qual a URL desse Key Manager, o contexto do token e as credenciais para fazer uso do, do Identity Server. É. Daí para quem usa como o Identity Server como Key Manager, então fica até mais transparente essa configuração mesmo. É o Flaviano é uma pergunta. A integração entre o API Manager e o Micro Gateway consegue me dar uma visão única do API Manager o API Manager de todos os Micro Gateways? Eu, eu acho que a, a pergunta ela tem uma resposta um pouco inversa. Tá? É, uhum. A verdade é que quando você utiliza o API Manager para publicar APIs que vão ser expostas via Micro Gateway, é a responsabilidade do, da equipe de governança de criar é, mecanismos de, de, de visualização desse, desse tipo de, de recurso. Então, por exemplo, se você quer saber quais são os microgaters, você vai criar labels para as suas APIs, né? você vai criar tags para elas, e toda vez que você é, publicar uma API, você vai dizer que e ela faz parte. E aí, nesse momento, você tem essa visão que você quer. Então, é, é, para quem quer usar o MicroData com governança, tem, tem que ter um pouco de organização para que você consiga ter essa visão que você perguntou. Ok. É. Bom, chegamos ao final aqui, Chico, já temos 11h02, uma hora. É. Uhum. Então, o, só reforçando que, que a gente vai mandar um e-mail amanhã com, com os detalhes, os slides e tudo mais. É, no Slack Channel, contribuam uns com os outros tudo, né, para que a comunidade cresça e vocês tirem suas dúvidas, mas não esqueçam de é, quem for nosso amigo de verdade vai entrar lá no LinkedIn e vai se vai seguir a w 2 Brasil para você ficar com, é, sabendo dessas novidades, sabendo também de outros webinars e futuramente quem sabe quando esse lockdown, quando esse isolamento acabar, quando a gente vai estar na cidade em que vocês vivem, tá bom? Então é isso, né, Chico? Isso aí. Muito bom, obrigado, não, pessoal. Muito até obrigado abraço. a todos, até a próxima e aproveitem bem a semana de vocês que mal começou. Grande abraço. <risos> Tchau.